Oi, eu sou o Botão e esse não é um vídeo do canal Botão do Excel. Como vocês podem perceber, estou aqui num cenário novo. O que nós estamos fazendo, Juliana? A pedidos, né? Atendendo a muitos pedidos, estamos gravando o curso de ferramentas do Excel que sai em breve aí na plataforma Solutions. Não é Solutions, é Solution, porque é uma solução só. Do PC. olha que nome chique e fresco. E você que acompanha o canal vai ter aí desconto. Então, como é que funciona, Ju? Como é que funciona? É só colocar o cupom YouTube10. No site do Solution ganha 10% de desconto. É só colocar no site do Solutions YouTube10 que ganha desconto. Espero vocês, um abraço. Não é muito mais fácil gravar assim? Aí os pessoal que se foda para editar.